Jaque dos Santos, histórico do MPLA, diz é, simpatizar-se com Adalberto Costa Júnior, uma vez que o projeto FPU traz melhor proposta para o país, para o desenvolvimento do país. Vamos ver então o vídeo e tirarmos as nossas ilações, tirarmos as nossas conclusões. Nem nunca manifestado a minha simpatia... É. Que também sou influenciado para minha ligação ao MPLA e, uh, por ter nascido e crescido no, no MPLA. Uh, nunca, nunca, nunca tive uma aproximação com Adalberto Costa Júnior, mas, mas uma das coisas que me, que me, que me uh, levam a apreciar a sua postura é ele ter afirmado agora na sua campanha que se for eleito Presidente ele deixa o seu partido e, e torna-se presidente do, dos angolanos. Isto quer implicitamente dizer que a Constituição seria a revista e a despartidarização eh, da, do aparelho de Estado seria um facto, porque esse é de facto o maior empecilho do desenvolvimento do nosso país. É partidarização. É, a excessiva, a excessiva dependência que o aparelho de Estado tem dos comitês provinciais e dos chefes daqui, os chefes dali, da OMA... E, quer dizer, um, um país a viver uh, sob essas amarras não pode, não tem hipótese de se desenvolver-se. Portanto, uh, uh, terei que dar uh, uh, o meu parecer favorável a uma transformação, do facto, para da, da, é... Então, são as palavras de Jacques dos Santos, histórico do MPLA, um escritor reconhecido. Agora fica aqui a pergunta, você que não é do MPLA, você que não faz parte, da história do MPLA, nem das fileiras do MPLA. Vais votar no MPLA para mais cinco anos de sofrimento? Pense duas vezes. Vote alternância, vote para que a gente tenha uma Angola diferente desta que nos acostumamos durante 47 anos, praticamente. Aqui fica, então, a dica.